1955 Austin e Alley 100M, Donington Park O Austin e Alley 100M de 1955 é um carro clássico esportivo britânico icônico. Foi produzido de 1953 a 1956 e teve muita popularidade em competições automobilísticas na época. A pista de corrida Donington Park, localizada em Castle Donington, Inglaterra, é um circuito de corrida que abriga várias corridas de carros, incluindo eventos históricos e clássicos. Ver um Austin Alley 100M em ação no Donington Park é uma experiência emocionante e nostálgica para os amantes de carros clássicos. A combinação do ronco do motor e a habilidade do motorista ao controlar o carro em alta velocidade é verdadeiramente inspiradora. É uma verdadeira prova do legado duradouro que o Austin Alley 100M deixou no mundo automotivo e na cultura automobilística britânica.